Me ouvir? tá legal. Então, pessoal, muito obrigado por vocês terem vindo. É, eu não esperava que o background da audiência fosse tão elevado assim. É legal é, ver esse assim, movimento todo com chatbots que está acontecendo. Já vem acontecendo há alguns anos para quem já vem na área, mas esse hype que vem acontecendo, que a gente vem percebendo é, grupos de prática dedicados exclusivos aos chatbots, é, esse hype que vem nesses últimos dois ou três anos, mais ou menos, isso é bem legal. E embora para algumas pessoas que tiveram contato, tanto no meio acadêmico, até experimentando em casa, possa parecer um pouco é, desconexo e com chatbots, é, eu vim trazer para vocês um pouco o que sim é possível, dá para fazer coisas bem legais, e que é uma área que está em franca expansão, assim, tanto para pesquisas quanto para algumas aplicações. Então, qual é a ideia do, da apresentação que eu trouxe? É, chatbots e da teoria prática. Tá? É, quem sou eu? Então, eu sou o Anderson, meu nome é Anderson, sou desenvolvedor na Totalex há mais ou menos um ano, um ano e pouquinho. E venho estudando uh, Machine Learning há, já há algum tempo, e Deep Learning mais especificamente nesse último ano e meio. Tá, então, é, conversar sobre chatbots é, e Deep Learning é uma pretensão, eu confesso, porque só chatbots já daria um próprio meetup, chatbots daria uma série de meetups, Deep Learning daria é uma série de meetups também. Então, eu digo que é pretensão porque ah, várias coisas aconteceram paralelas ao longo do tempo, ao longo da história da computação, nesses últimos 60 anos, mais ou menos. E eu vou tentar condensar tudo numa linha ah, do tempo de slides e tentar fazer as coisas terem coerência. Assim. Então, vocês vão ver que vai ter um momento que vai, vai ter uma disrupção ali, mas depois as coisas vão convergir. Tá? É, é difícil juntar essas coisas acontecendo concomitantes numa sequência de slides. Chatbots. Então, opa, eu é, Começando para quem não teve contato. É, o que, que são chatbots? Chatbots nada mais são do que programas que simulam o comportamento humano, através de perguntas e respostas. Né? É, começou com aquele paper famoso do Turing, em 1950, que ele propôs o jogo, aquele imitation game. Né? Eu vou passar mais rápido, porque eu sei que vocês já têm conhecimento sobre isso. Então, ele disse nesse paper que, no intervalo de 50 anos, é, a máquina conseguiria nesse jogo de imitation game, que são ah, duas pessoas, três pessoas envolvidas, né, duas na sala e um interrogador tentando descobrir o sexo de uma delas, né, dessas, dessas pessoas, que conseguiria ah, substituir um desses interrogadores, uma dessas pessoas, por uma máquina, essa máquina no intervalo de 50 anos conseguiria enganar esse interrogador, interrogador em pelo menos nos primeiros 5 minutos. Né. A partir desse paper, nesse intervalo de 50 anos, o que, que aconteceu de lá para cá? É, no, na década de 60, mais rápido até do que o próprio turno previa, surgiu o Eliza, que é um chatbot que simula um psicólogo rogeriano. Vou ficar um pouco de lado aqui para pra... É, simula um psicólogo rogeriano. O que, que ele faz? Ele, baseado nas entradas que a pessoa digita, ele utiliza alguns, algum, algumas regras para conseguir gerar a, a, a frase de saída. Né? É, esse bot foi tão importante na, no, na história dos chatbots, não só por ter é sido logo após o feito do próprio Turing, por ter é sido tão, tão recente, na década de 60, mas sim porque, além das pessoas conseguirem manter essa conversa com o bot, é, elas tiveram, relataram um certo envolvimento emocional. Depois desse bot, é, na década de 90, teve o chatbot Julia, que é um team monster, é um agente dentro de um, um ambiente virtual de game, né? Que auxilia o usuário a conseguir viver naquele mundo virtual. Né? O que ele tem de diferença do chatbot com, do, com a Eliza, o bot de, da década de 60, o bot do Wallace, né? é que. Ele. Além de ser um bot baseado em regras, ele começou a utilizar técnicas de. ele começou a utilizar redes neurais para conseguir uh, prever, estimar melhor as respostas de saída e simular até mesmo o comportamento de digitação, né? O usuário demorando um pouco para digitar para sair a resposta. E o terceiro, essa aqui é a primeira geração, né? A segunda geração dos bots que é a Julia, que utiliza redes neurais, e a, última, a terceira geração que é a Alice, que, é o bot, que também é um bot baseado em regras, como é esses outros dois, mas com algumas features que o Wallace trouxe, né? e é inspirado em linguagem de marcação como XML, que no caso é, a, é o IML. Até teve uma pessoa da plateia que disse que trabalha em trabalho de pesquisa em cima de AML. Essas são as três gerações de bots que existem. Né? Paralelo com isso, nessa linha do tempo dos chatbots, é, vinha tendo pesquisas em processamento em linguagem natural e redes neurais também. Tá? Então, falando de processamento em linguagem natural que eu coloquei aqui antes, né? O que é processamento em linguagem natural? Né? Processamento em linguagem natural é um campo da ciência da computação e da linguística que é preocupado nessa interação entre computadores e seres humanos, na né? forma que eles falam. Tá? Dentro de processamento... O que, o que é? Então, trazendo um exemplo que eu acho que é mais fácil de, de mostrar. Né? O que, que seria isso? É, nessa frase aqui, eu comi pizza com gato. Eu como pizza com gato. Ele consegue, num texto, que o computador, usa é só uma string. Né? Ele consegue, em cima desse texto, extrair algum ah, significado que, para nós humanos, é mais, mais fácil de entender. Né? Que seria qual é o sujeito, qual é o objeto, onde é que está o verbo, a preposição. E, em cima disso, extrair mais significado em cima desse texto. Pra, tanto para processamento, para entender qual é o significado, quanto para geração de texto. Tá? É, que nem eu falei, né? é, só PLN, por si, já dá uma apresentação, dá um meetup com bastante assunto. Né? Para poder. Tá, então beleza. É, eu já conheço a linha do tempo dos chatbots, sei as gerações que tem, sei que tem chatbots em AML, sei que eu posso usar processamento em linguagem natural para extrair alguns significados do texto, fazer processamento na entrada, gerar texto na saída. Então, como é que eu faço para construir um bot hoje em dia? O que, que eu preciso para fazer um bot? Como é que eu construo o meu próprio bot? Tu pode usar AML. Esse aqui é um exemplo de AML que eu trouxe, da própria do, do hélice, né? lá da página mesmo do hélice.org, então aqui tem a marcação, tem a categoria, tem um padrão aqui. Quem é você? O que é você? né? Um tem de resposta. Eu sou o um, um último resultado, inteligência um artificial que consegue reproduzir a capacidade de um humano, né? com grande velocidade e acurácia. E tu pode usar a assim, e ele tem mais outras features, como tu colocar algumas perguntas diferentes, utilizar casamento de padrão para não ter pergunta exatamente igual àquela, né? Cair numa. essas perguntas, essas perguntas diferentes caírem na mesma resposta, ou ter um conjunto de respostas diferentes que podem ser alternadas de acordo com as perguntas que entram. Dá para fazer bastante coisa. Qual as dificuldades que se tem em trabalhar com AML, à medida que a base for crescendo, fica difícil de manter. As regras ficam difíceis de manter, pode até quebrar em vários AMLs uh, diferentes, vários arquivos diferentes, só que manter essas bases começa a ser mais custoso. Você pode fazer, então, usando a AML ou pode usar uma dessas plataformas que existem hoje. Né? Aqui são as plataformas, aqui são as APIs e bibliotecas. A biblioteca eu coloquei uma, uma para exemplificar. Né? Então, de plataformas, hoje em dia, a gente tem o IBM Watson, o Chat o o e API AI. Um deles, eu não lembro o qual, foi comprado pelo, pelo próprio Facebook. É, o Watson, eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar, daquele próprio jogo de perguntas e respostas que o Watson ganhou e tal. Eu não lembro o nome do, do jogo e essas outras APIs que surgiram, que surgiram ao longo do tempo. Né? É bem fácil de fazer, é, boa parte delas lembra bot baseados em regras, mas a facilidade é que a API é muito fácil mesmo, consegue na interface mesmo decidir as perguntas, os padrões e tal. O Watson eles dizem que tem um modelo de aprendizagem em cima do teu dataset, só que eu sinceramente eu não consegui descobrir como funciona e onde é que a gente consegue acessar no Watson. Essas aqui são as plataformas para tu criar o teu, a tua base de conhecimento, né? Para conversar com os usuários, a gente tem o Slack, o Telegram, o, o próprio Skype e o Facebook. Então aqui é só a API que tu consome as, as pessoas, consome as frases que as pessoas escrevem e consegue fazer a ligação dessas frases aqui com a tua, tua plataforma. Se quiser fazer algum processamento em linguagem natural, pode usar o próprio NLTK do Python. Tá, e quais são os disso, né? é, Esse disso, tipo de, Essa abordagem com bots é muito legal, até é fácil de manter se for comparado com... Faça no sentido computacionalmente mais fácil né? de manter comparado com bots é, com machine learning, deep learning, né? Mas são regras criadas à mão, então isso é, é fácil de manter por, outro lado, por, outro, por um lado, por outro lado é um pouco mais difícil pelo crescimento da base, tem muito trabalho manual ali. E perguntas, que, perguntas desconhecidas, elas acabam gerando respostas padrão. Né? Acontece de um bot baseado em regras, geralmente bots baseado em regras percebe isso, está assim, conversando com ele, e enquanto que está dentro do, das perguntas previstas, dos, dos padrões previstos, ele está respondendo bem. A partir do momento que ele cai num caminho, ou é, tem uma entrada aqui que eu não previu, ou ele cai no caminho que tu não previu também, ele vai acabar caindo em umas, umas respostas padrão. É aquele momento que tu tá falando com o bot e ele fala um negócio meio nada a ver. Daí fica assim, não perguntei isso, né? Ou ele diz, ah, eu não entendi, ah, isso é uma boa ideia. Quando é uma coisa muito fora, assim tu percebe que caiu numa regra de exceção do bot que ele vai tentar fazer tu entrar dentro daquelas regras já previstas dele. Legal. Então só disso aqui a gente já consegue construir o próprio bot, usando essas plataformas e fazendo a junção das coisas, criando nossa base de conhecimento manualmente. Então o que, é que machine learning tem a ver com isso? O que, é que deep learning tem a ver com isso? Né? Para falar de deep learning e machine learning, é, aqui é a definição que eu trouxe é formal do Mitchell, que é, que é machine learning, o que é aprendizado de máquina, e é que o computador ia conseguir aprender com a própria experiência. Né? O é, Machine Learning, como eu falei, dá uma apresentação por si só. Essa aqui é a miria de, de algoritmos que, que eu coletei, de Machine Learning, que existe. Aqui está a parte de Deep Learning, então ele não está não tá encadeado por... por não tá encadeado. Aqui são todos os algoritmos, mas não são relacionados, por exemplo, aqui. Se a gente fosse falar de Deep Learning, ele deveria estar embaixo de Neural Networks. Né? Então aqui são um conjunto de algoritmos. E tá, beleza. Tem os algoritmos, tem a linha de chatbots e vinha... É, processamento de linguagem natural e redes neurais. Né? Veio das redes neurais que se, se desenvolveu toda a área de, de, de deep learning. Né? Só que teve um determinado momento em que surgiram, começaram a surgir alguns trabalhos de pesquisa sobre ah, legal, a gente pode utilizar uh, deep learning para gerar sequências, a gente consegue trabalhar com sequências, dá para lidar com séries temporais, até que em momento, esses papers foram surgindo, foram mostrando que sim, era possível, né? até que surgiu esses dois trabalhos do Google, em 2015, que é a Secrets né? e o Neuro Conversational Model. Esse paper de 2015 gerou um hype grande na internet, que era o chatbot que falava sobre o sentido da vida. Teve bastante barulho. O que, que, que eles fizeram? É esse paper aqui, que eu acredito, sinceramente, que começou esse hype que a gente está vivendo desses últimos dois anos de chatbots, eles conseguiram juntar esse mundo, esse universo de Deep Learning, com o universo de chatbots, dos, dos bots baseados em regras, e mostrar que sim, era possível é, tu atacar aquela questão de eu consigo gerar perguntas não previstas, é, consigo responder perguntas não previstas no meu dataset. Com esse paper, eles mostraram que sim. Esse, nesse paper aqui, eles treinaram o chatbot, treinaram esse modelo aqui da Sequence-to-Sequence, em cima de uma base de legendas de filme do Open Subtitles. Então pegaram alguns milhões, eu não lembro exatamente o número, mas pegaram a base em inglês do Open Subtitles e treinaram esse modelo em cima dessa base para fazer o, esse chatbot. Treinaram com, com Esse foi um treino e o outro foi com uma base de diálogo de suporte de TI. O suporte de TI parece um suporte de TI mesmo. E o outro, o que é o mais impressionante, que é o bot que responde o sentido da vida, né, é que consegue ter diálogo bem... Bem coerente assim. E eles conseguem, no paper diz mesmo, que eles conseguem prever perguntas que não. Conseguem responder perguntas que não estavam no dataset. Isso usando o Para fazer para conseguir atingir esse bot, conseguir fazer esse bot responder de forma coerente coisas que tu não previu, conseguir responder, inclusive tu não ter que criar as regras à mão, simplesmente alimentar um, um dataset. É muito barulhento, com bastante ruído, que é o As Legendas de filme. Ele é bastante ruidoso mesmo, não sabe os turnos, é, se, a, se aquele turno, aquela frase ele é uma resposta da outra pergunta, ou simplesmente o personagem continuando a falar. Para conseguir fazer isso, eles usaram basicamente duas dois, dois técnicas, as Word e a, a Sec to Sec. Eu não sei quantos de vocês assistiram os outros, as outras apresentações do etapa anterior, desse meetup mesmo as apresentações anteriores de seto sec e word embeddings mas basicamente word embeddings tu pega é, um conjunto o teu conjunto de o teu dataset das suas, teu dataset de texto que pode ser o wikipedia pode ser até mesmo as legendas de filme do open né? e tu pega essa todas as palavras pode pegar um conjunto as, as 40 as 40 mil mais frequentes ou todas elas e coloca num hiperplano, um então tu vai pegar em vez de usar, que o pessoal costuma utilizar, que é one-hot encoding, pegar um vetor, digamos que as 40 mil palavras mais frequentes que tu pegou, né? E aí tu vai fazer uma representação vetorial de uma palavra, então vai ter um vetor de 40 mil de 40 posições, sendo que uma delas vai estar com um, todas as outras com zero. Esse eu vou, é o one hot encoding. Trabalhar com um vetor de 40 mil é muito custoso. Então, o que o Word Devils faz? Ele consegue comprimir esse vetor para ir em dimensões 300, sim, entre, geralmente entre 300 e 1000, né? sem perder o sem perder significado dessa palavra. Além de não perder, tu consegue extrair mais, é, mais informações. Assim, tipo, se tu fizer um deslocamento dentro desse hiperplano, em determinado sentido, tu consegue, se for no verbo, tu consegue a flexão do verbo, tu consegue gênero, tu consegue extrair algumas, algumas informações desse dataset dentro desse hiperplano. Né? É bem interessante mesmo. Mas, um caso desse, do Neuro Conversational Model, é para conseguir compreender isso num vetor menor e conseguir trabalhar com ele. E eles usaram como modelo a sec to -sec. E também, em linhas gerais, o que, que é? é? São duas camadas, um encoder, que eles chamam de autoencoder, né? é um encoder e um decoder. Né? Esse encoder, que é essa primeira camada verde aqui, né? o encoder ele vai receber a frase que a pessoa está escrevendo, aqui está dizendo como você vai, como vai você, ele recebe essa entrada, e aí essa entrada aqui no encoder, depois que termina, ele entra no um token de fim de linha, de fim de de, fim de frase, isso aqui ele vai disparar, daí tu vai passar, isso aqui vai armazenar o contexto dessa frase, né? o how are you aqui, how are you fim de linha, e o contexto dessa frase aqui, ele vai pegar esses pesos e vai colocar aqui no teu decoder, que vai ser uma espécie de memória dessa frase de entrada. Em cima dessa frase de entrada aqui, ele começa, saindo esse token de fim né? ele vai colocar esse token de fim de linha no decoder e ele vai começar a realimentar ele. Ou seja, eu entrei how are you, eu tenho o contexto dessa frase dita, esse contexto, os pesos são colocados no, no decoder, e aí esse token de fim de linha é entrado aqui, e aí ele começa a prever. Entrou o token de fim de linha, o I. Aí ele pega o I e entra de novo aqui na tua rede, aqui no caso é uma rede só, só mostrando a série no tempo. Né? Ele pega o teu token I e insere de novo na rede para prever o em E assim ele vai, ele vai realimentando a rede com as saídas até um, ter um token de fim de linha. É assim que o, a Secret sec funciona. Fazendo isso, tu, tem, tu consegue prever uma frase a partir, prever a frase de resposta a partir da tua frase de entrada, considerando todo o contexto dela. Essa foi, essa, claro, a sacada, essa foi uma das sacadas que o Google teve, o encoder decoder dessa forma, retroalimentada, e a outra foi de inverter essa, essa frase de entrada. Né? Que eles perceberam que usando duas camadas de LSTM, que são duas, dois, é um tipo de rede recorrente, né? que se tu conseguisse, se tu invertesse, em vez de uh, começar com o how are you, no caso, inverter ele, começar com you, né? you are... How tu inverter, começar com HAL, entrar o HAL primeiro, entrar o r depois, entrar o U depois, depois Tu consegue aproximar melhor os tokens gerados de saída né? Isso aqui, tu, eles conseguiram uma velocidade maior, tiveram uma, resultados melhores usando essa técnica Que foi a principal contribuição desse paper, né? desse sequence se sequence Tá, esse é o modelo... Esses são os dois modelos principais daquele paper né? Então, legal Agora eu sei que eu sei uma forma de construir meus bots, um bot, meu bot baseado em regras. Eu sei, eu sei as técnicas que foram utilizadas, o, que, que, o que, que surgiu de trabalho usando as redes neurais. Eu sei a principal... redes neurais deep learning, né? Eu sei as principais, a principal vantagem, eu posso usar meu dataset com ruído mesmo, não preciso tratar, tentar extrair perguntas do dataset, eu posso usar ele do jeito que está e a rede vai conseguir generalizar. Então, como é que eu construo esse tipo de bot? Porque esse material aqui, sinceramente, é fácil de encontrar na internet. O Ornberg, o sec, Mas como é que eu construo o bot? Como é que eu faço esse bot funcionar? Que caminho eu devo seguir? Qual seria uma sequência de passos? Assim como a minha apresentação é uma pretensão de juntar todos esses assuntos numa apresentação só em só 40 minutos, eu tive a pretensão de dar um roteiro para vocês de como construir um bot com redes neurais e Deep Learning. Então como é que eu construo? Eu tenho primeiro que pegar o meu corpus, né? Tem que ter um corpus de diálogo grande. Pode ser um corpus uh, que não seja de diálogo, mas tu pode a rede pode não conseguir generalizar muito bem. Mas, de preferência, se tiver um corpus de diálogo com, com os turnos certos, tu vai conseguir ter uma, um resultado melhor. Então, tem tenho o meu corpus de diálogo aqui, no caso, comprando comida chinesa. Então, seleciona o teu corpus, de preferência um corpus grande. Tu pode aplicar algumas tarefas de, de processamento em linguagem natural. No caso, pode ser uma lowercase tokenization, que o exemplo que eu vou mostrar para vocês, ele utiliza só essas técnicas, que é diferente de algumas técnicas de bot que tem que fazer um processamento, usar um pré-processamento um pré mais intenso, tentando extrair mais features dessas palavras, dessas frases. Aqui vocês podem trabalhar só com lowercase tokenization, pode ser suficiente. Português é mais, é mais tricky, assim. Tem mais alguns outros problemas relacionados a acentos, e ah, o internet e tal, mas dá para trabalhar só com isso de início e já consegue alguns bons resultados. Então, eu vou aplicar algumas tarefas de processamento em linguagem natural, usa word embeddings para não trabalhar com aquele vetor enorme de 40 mil dimensões, né? então pode comprimir isso para 300 dimensões, de 300 a 1000, constrói o teu word 2 vec teu word Embedding, a partir desse teu corpus, Pode ser as 40 mil palavras mais frequentes, já é um tamanho suficiente, um tamanho razoável, né? Usando o back. E treinar o teu modelo. Tu utiliza o teu modelo set to set. Então, tu treina teu modelo com esse corpus de diálogo, né? Utilizando a tu, tu embeddings, né? É, usando algumas técnicas de treinamento, claro. Pode ser um 70-30, 60-40, ou usando cross-validation, né? E o importante, GPU. Esse tipo de, de processamento Esse tipo de rede Ela exige, ela exige muito processamento Então trabalhar com CPU é, é, é muito demorado Se conseguir trabalhar com GPU Melhor, não só com GPU Se conseguir trabalhar GPU, com várias GPUs Em paralelo, melhor ainda Que essas redes demoram muito tempo para treinar É computacionalmente Muito custoso E é isso aí Com isso aqui a gente consegue montar Um bot em usando Deep Learning. para mostrar que é possível, que, que nem eu falei para vocês, né, é, as técnicas estão aí, juntar as coisas, seguir um roteiro daqueles, Para mostrar que isso é possível, eu coloquei no ar, Está nesse link aqui, quem quiser acessar pelo celular ou tablet, ou quiser ver depois em casa, nesse link aqui tem um, um bot treinado usando exatamente isso que eu passei. Esse modelo, usando o Word Embeddings, pegou um dataset de corpos, eu peguei aqui a, todas as legendas do Star Wars. Então, eu peguei todas as legendas do Open Subtitles, fiz todo esse tratamento que eu mostrei pra vocês, fiz o treinamento em GPU, usando uma máquina lá na, na Amazon, em, acho que ele tem um, um Tesla K80, acho que é o nome da GPU. Treinei lá por algumas épocas, ficou bastante tempo treinando, e ele responde bem, se vocês fizerem de conta que estão dentro do filme, quem for fã de Star Wars, eu sei que tem, uma, né, tem um conflito aí entre Star Wars e Star Trek, mas quem quiser... Quem for for, vai conseguir conversar direto, quem não for for, lá pesquisar na internet. Tenta conversar como se fosse um caractere, ele vai responder, vai ser legal, vai ser divertido. As respostas que ele não consegue... As respostas que ele dá, que não são de acordo com o que vocês perguntam, também são divertidas. Então, quem puder, dá uma olhada, é bem, é bem legal. Está funcionando lá, está no ar. Aqui, para quem não puder acessar agora, você que tem problema na rede, pode ter problema na rede, aqui na PUC e tal, né? Aqui eu botei um pedaço. Então, bate-papo. falei lá, oi, tudo bem? Eu o bot perguntou o que é de rabo. Direto. Ah, nada e comigo, oh meu Deus. O que, que houve? Me pergunta depois. Eu fiquei com medo de perguntar depois o que, que houve. Pode ver que o diálogo parou aqui, eu não falei mais com o bot. Eu fiquei com medo de assim acontecer. e Esse aqui é só um recorte né, do, daquele site que eu mostrei para vocês. Então tá aqui esse bot em, usando o Deep Learning. Então quais são os, quais são os poréns? nem tudo são flores, né? Inclusive os bots baseados em regras como bots de deep learning. É, tu não tem mais HandCrafted Rules. Yay! Não tem mais HandCrafted Rules. Pode usar teu dataset inteiro sem ter que extrair as features de lá. As perguntas, ah, as perguntas que ele não conhece, ele vai gerar respostas que podem ser esquisitas, mas ele vai gerar respostas. né Não vai ser aquelas respostas padrão. Ele vai tentar prever que a, a sequence a sequence você acaba criando aquele contexto todo da frase que tu entra e vai tentar predizer, em cima daquele contexto, qual seria a próxima palavra. Então ele vai tentar prever que, dependendo da forma que tu entra, dependendo do, da maneira que tu coloca o, o, a tua frase, ele vai fazer uma outra predição, então vai, vai, ter uma, vai ter uma variabilidade na saída. Ele vai conseguir fazer isso, vai ser esquisito às vezes, mas ele vai conseguir fazer, é... só que demora para treinar, né? esse tipo de rate demora para treinar, exige um bocado de recurso e é bastante difícil de testar. Naquele paper do Google, que eu coloquei o meu conversational model, que eu considero praticamente o marco desse hype, né? eles falam que esse, testar esse tipo de modelo é bastante difícil por que você só dar um trabalho. E o que eu tinha para trazer para vocês hoje era isso. Como eu falei, era uma pretensão trazer todos os assuntos, conseguir comprimir todos eles numa uma apresentação só mas é para mostrar que a principal contribuição que eu quero trazer desse, dessa apresentação para vocês é que sim, dá para fazer, está aqui a demo, já tem coisa rodando, que vocês conseguem fazer sim, que embora juntar as partes dentro de Deep Learning para criar o bot pareça ser bem difícil, né? não é tão difícil assim, dá para juntar, dá para ter bons resultados, só tem que ter bastante máquina para conseguir botar isso para rodar. É isso aí. deu alguma pergunta, pessoal? Ah, agora eu morrendo. Você que esse Eu gastei. Deu, o Corpus, eu não lembro o tamanho, sinceramente, deve estar. Eu não lembro. Sinceramente, não lembro o tamanho. Foi todas as legendas do, da trilogia inteira, tá? Ele levou. Eu deixei 12 horas treinando numa... Uma Nvidia Tesla K80 deu, mais ou menos, umas 50 épocas, assim. Você é caso Nesse tipo de Então, alguém comentou do... Isso era uma coisa que eu queria ter colocado também, mas ia... eu achei que não ia dar tempo. É, não ia dar tempo mesmo, é muita coisa. Mas alguém comentou sobre... Conversation Commerce, eu não lembro quem foi. Isso, é. E, assim, aqueles, aquelas plataformas, elas são muito parecidas com bots baseados em regras. Né? Daria pra tu usar, porque isso pode assustar o usuário naquele momento que ele está conversando e quando vê o bot dar uma resposta né, muito esquisita. Tu conseguiria utilizar esse tipo de bot para ele responder aquela, aquele momento em que o bot baseado em regras não consegue responder. Então tu pode ter toda a tua estrutura, a tua arquitetura para responder as perguntas e, e a tua arquitetura para conversar e-commerce, e se ele escapa das, das tuas tarefas, escapa das tuas regras, tu pode usar aquela parte ali para manter fidelizado o teu cliente ainda, para não ser uma resposta muito esquisita. Isso, é, a, a meu ver, é a principal vantagem, é a, é a melhor custo-benefício desse tipo de bot, né? porque ele custa muito para treinar e depende do teu dataset. E tu pode usar, e tu pode ir melhorando o teu dataset de acordo com as suas perguntas. né? como daquelas plataformas tu consegue armazenar as perguntas, algumas plataformas tu consegue armazenar as perguntas que não conseguiu responder, então tu pode usar isso de treino pro teu bot também. Seria um livro. Site... Isso, tu pode usar uma arquitetura híbrida ali para tentar fidelizar melhor o cliente. Né? Não sei se eu respondi. Na prática, é, mas, uh, uh. Para o que é? tá. um, a pergunta é, é o que, que foi utilizado assim, o que, que foi utilizado para fazer esse tipo de treino, que ficou bem alto nível, né? E, e qual a relação das intenções e as ações ali do Watson é, nesse com esse tipo de bot, né? Isso, né? Tá. O que que foi usado para treinar é, tem as principais bibliotecas de machine learning hoje que encontra são em Python, né? é, Dependendo do tipo de processamento, tu consegue utilizar, pode utilizar sem mais né? Lua, dá para utilizar Lua também. Tem alguma coisa surgindo em Rust, se não me engano. Tem Rust também, que é bem rápido de treinar. Só depende, é, às vezes, da dificuldade de biblioteca. Né? O que eu usei é, mais especificamente para esse bot aqui foi Python e Lua para treinar. Lua é específico para fazer as interações na rede. Tá? E Python, por é, incrível que pareça, que tem os algoritmos, só que juntar eles no modelo é difícil. Juntar o um modelo, fazer o um modelo mesmo no um sec do um sec é difícil. Porque se tu vai usar Keras, por exemplo, que é em Python, que é uma biblioteca bem conhecida em Python, né? tu vai usar Keras, tu consegue trabalhar com sequências, mas aquele modelo ali é difícil. Aquele modelo é difícil. Se tu vai usar TensorFlow, dá para fazer, mas TensorFlow é bem, bem verboso. assim. Mas dá para fazer, se tu implementar os algoritmos, né, que é, dá bastante trabalho também, dá para fazer em praticamente qualquer linguagem, contanto que tu consiga rodar em GPU. Então, eu não consigo rodar em um GPU. Qual é a relação do, do, do Watson daquelas das intenções, das ações com, com esse aqui, né? É, eu conheço bem pouco do BMW Watson, confesso. Mas, pelo, pelo, pelo, pela olhada que eu vi e tal, isso me lembra muito um bot baseado em regras, que eu conseguia olhar tanto para as suas entradas, sabe? Consegui extrair informação das suas entradas e conseguir prever as respostas, né? Nesse caso aqui, tu simplesmente utiliza... Tanto que aqui, a gente não faz nem nesse bot, que não faz nem, assim... Tratamento dos verbos, tu pega assim, todas as flexões possíveis de verbo que tem ali para inserir assim mesmo, sabe? Então, vai extrair, tentar pegar é, as entidades ali dentro, e entra do jeito que está. Então, essa é a vantagem, a gente não tem que fazer muita massagem nos seus dados no início, assim. Né? As vantagens são aquelas outras, o tempo de pressão, né? Ah, então, eu... o sido... Mas isso tu faz no Watson, não né? Sim. É, no caso, desse tipo de bot, isso tu não faz. Só, simplesmente, insere o teu dataset, treina o teu dataset, ensina o teu dataset, e aí tu já vai conseguir ter as predições das respostas. Não precisa olhar, é, marcar teus dados de uma maneira ou <coughs> Essa é, Tá, a pergunta é se consegue exportar o dataset treinado de um modelo para o outro. É, por exemplo, no tá. momento já a aplicação da tá, aí eu vi uma a operação da Tá. Consultar se consultar passando os parâmetros, se eu meu dataset... Deixa você entender. A pergunta é se consegue, por exemplo, dentro de uma tecnologia Java, por exemplo, consegue usar o mesmo modelo pré-treinado em uma outra tecnologia, ou seja, Python, por exemplo. Isso? Na verdade, a Java. Ah, o E tá. é, Enquanto tu quer algo, Dentro de Java, você consegue reutilizar, né? Dentro de Java, se tu, se tu conseguir treinar o teu modelo em Java, tu tá dentro do ecossistema Java. Né? Então, se tu estiver dentro do ecossistema Java, tu tem é, interoperabilidade entre as outras partes da plataforma né? tu consegue utilizar. O problema mesmo é quando tu tem que treinar, por exemplo, treinou em Lua, porque a performance é melhor usando GPU, e tu quer importar isso com Java, isso sim é um problema. Porque tu tá falando dos pesos da rede, né? então tu fica muito preso ao modelo de, de Lua, a forma que Lua organiza os pesos e, e, e organiza o teu, a estrutura de dados, tu, tiver, tu fica muito preso nisso, né? Tem, um, tem uma biblioteca que eu acho que é a HPI 5, eu sinceramente não lembro de cabeça, assim. Mas tem uma biblioteca que diz que tu consegue salvar seus pesos e importar para outro lado. Eu tentei fazer isso entre Lua e Python, não deu certo. hdf sim. Isso, Hdf5, obrigado. Hdf5, não deu certo. Pode ser que eu não tenha conseguido, mas não foi uma coisa user-friendly, assim. Então, eu queria uma coisa. Aqui na minha conversa lá com site, tá. Regalado, uh, é essa que Tá, o modelo, assim, yeah. eu treinei no Tesla no, o modelo, né? aí o modelo, é, à medida que ele foi pegando as épocas, eu fui salvando o, o a rede, né? ele salva no um binário no disco. Né? Eu salvei, salva o vocabulário, salva o binário no disco, né? que é o, os, são os pesos da rede, né? ele salva no disco. É, essas bibliotecas todas, de, praticamente todas de, machine, de, de redes neurais, tu consegue salvar teus pesos e importar eles de novo. Né? Então, você treina a rede e a cada x épocas, ou a partir que a tua perplexidade melhora, ou o percentual de erro melhora e tal, tu pode salvar aquele período, salvar aquele, aquela rede e treinar e testar ela, O né? testar vai ser só carregar de volta. Só a época que te interessa, cara. Pode ser só a época que te interessa. Pode usar alguma estratégia de se... Ah, eu tô com medo que dê overfit, sabe? Então, tu pode usar alguma estratégia para aquele momento ali, não, eu quero salvar aqui, né? E a, usar só aquela, aquela época que tu salvou. Eu recomendo salvar a cada X épocas pelo menos, porque se dá algum problema no meio do caminho, não sei, né, dá pode dar problema. Aí tu pode perder horas de processamento. Recomendado salvar a cada X épocas. eu costumo salvar a cada época. Que demora, as épocas não são tão curtas assim, dependendo também do da dataset. Só para vocês terem uma ideia, só para ter uma ideia, né? eu tentei fazer aquilo que o Google fez. Eu peguei todo o dataset em português da, do Open Subtitles e fui tentar treinar. Né? Ele tem ele tem 1 GB, se não me engano. Eu fui tentar treinar todo o dataset, usando mais ou menos os parâmetros da rede. Em, em, em, em, é, mil dimensões no Word Embedings, usando duas camadas com 2.048 neurônios por camada, eu tentei fazer quase igual. Primeiro, eu não conseguia carregar em memória. Depois que eu resolvi isso, isso com uma máquina com 64 GB, eu não conseguia carregar. Depois que eu resolvi isso, eu rodar, uma época ia levar 3 dias. Com uma GPU. Aí eu fui olhar naquele paper, do o primeiro paper lá, ele diz que eles usaram, eles fizeram em C para fazer tradução de inglês para francês. E aí eles têm cada camada está em uma GPU. E rodaram por 10 dias. Então é, é muito custoso. É muito provável que do teu dataset, a época vá demorar. Então é melhor salvar por época mesmo. Eu eu não está fazendo outro ator de Torch? Torch. Foi outro, Torch. Eu ouvi, assim, alguém falando de uma vantagem explícita de Torch. Tipo, Sim. É, o Torch foi... foi eu tentei fazer... Em assim, estava é, evoluindo muito rápido nesse último ano. Evoluiu muito rápido. Quando eu peguei o Professor Flow, é, o exemplo deles não funcionava. Aí eu... Uau, o que tinha, na época, que estava funcionando, que era é melhor, foi com o Google. Yeah. e com torte. É, o setup foi muito dolorido, mas depois funcionou. Aí, hoje em dia, eu fui conversar <risos> com outra pessoa, não, e o cara falou, não, dá, acho que dá pra fazer com, com... transforme então, um pouco. Aí eu fui olhar, o exemplo dele está melhor. Hoje eles usam hoje tem um sistema de bugs, etc. Hoje está melhor. Acho que só um dos compras do mundo tem um que é pesado. É um pouco mais pesado. que ele tem parado, ele não tem cara de cara de o número de épocas parou ou estava com 50 É, o meu critério era orçamento, que <risos> é, é um dólar a hora, né? a máquina Amazon, mas o mais foi as 50 épocas, assim. eu acabei sorteando, né? 50 épocas ou 12 horas para chegar assim. mesmo. Não tive um critério mais, né? ah, vai ser determinado percentual de erro ou atrocidade e tal, acabei fixando em 50 horas, assim, que foi... Esse aqui foi, final, foi o primeiro teste com sucesso que eu tive, então né? eu ainda estava tentando juntar as partes e entender as coisas Uma segunda pergunta, eu tô falando esse exemplo, um lugar. eu esse texto, você começando a dar uma olhada Aproveitar o treinamento pessoal do texto, por exemplo, para pegar um pedido de outro bot. Não sei se você chegou a ver uma coisa de transmitidores para esse bot. Não, não vi, não vi. O que, eu, o que eu percebi desse bot é que ele fica muito preso ao teu contexto, né? Fica preso ao teu contexto. Tanto que meu bot ali, o meu bot que eu fiz ali, para o pessoal usar, deixa eu ver. Esse bot aqui, ele é ele é Star Wars Lite, assim. Se tu te encarnar um personagem do filme, tu vai conseguir um diálogo bem legal, sabe? Assim. Agora, se tentar conversar de culinária, por exemplo, tal, ele não vai conseguir não vai conseguir prever. E se eu quisesse colocar mais um filme do Star Wars, né, eu vou ter que colocar no meu dataset e rodar as 12 horas de novo, 50 etc. Então, o meu complemento, na verdade, é... Eu só estava comentando vídeo o de Watson, assim, o API do API lá, ele é muito bom, ele tem que começar a montar um pouco as histórias de, de conversacionais. Ele está bem completo, é mais que isso foi escrito pelo Google, então, consegue, inclusive, não sei se você vê, consegue, inclusive, já treinar modelos ali, a ah, é. consegue, por exemplo, se ele se cita as intenções ali, a não, não quer que seja com intenção, ou ele quer que eu errado, consegue colocar sinônimo, você consegue corrigir, então está tá bem bacana está bem completa. eu acho que o meu sucesso em relação a isso... Eu sempre prefiro o problema de um mais divertido de pensar. Então, né? Mas eu acho que se parar para pensar no contexto assim, de, de aplicação, depende muito do seu modelo. Né? Por exemplo, se quer um modelo baseado em, em pentes mesmo, que é que a, o usuário tem uma intenção que é uma, uma ação, ou o que é uma ação sistema faz, eu quero ver a ação de Côquer, para uma central uma certa, talvez seja mais simples de ser usado, com essas aferências de terceiro dia. Então depende muito de cada um, de cada um. Talvez valha começar por uma abordagem dessa, mas depois, com essa abordagem que o Anderson apresentou. É, isso é verdade. Parece, nesse momento, as coisas podem mudar, mas nesse momento parece mais se tentar usar para engajar o usuário, do que propriamente para atender uma necessidade deles. É. É, meus próximos passos é tentar, é, é, terminando o processo de finalização de graduação, esse é o meu trabalho de graduação, né? eu tenho bastante trabalho, é, mas é tentar começar, continuar aqui na, na PUC fazendo o mestrado, né? continuar nesse assunto do mestrado, só que tentar experimentar mais algumas outras coisas que eu não consegui experimentar, nesse né? bote, porque a partir desse paper, ups, a partir daquele paper lá, é, surgiram outras coisas, como ah, isso, tu consegue trabalhar com memória para tentar manter um contexto maior das conversas, do diálogo? Né? Ou tu consegue colocar, tu consegue colocar um, uma característica, um personagem no teu bot? Alguém falou em Affective Computing também, não sei quem falou. Eu cheguei a dar uma olhada quando eu fui fazer meu trabalho também sobre Affective Computing. né? Então, será que tu consegue trazer algumas coisas de Affective Computing junto? Sabe, usar alguns sensores, sei lá. Então, eu pretendo seguir nessa linha de deep learning, mas, né, buscando chatbots chatbot. Desculpa? O contexto, a sec-to-sec, a rede, ele só vai manter o contexto da frase. É, então, a tua entrada aqui, a memória dele vai ser essa frase. E a predição vai ser em cima da frase. Esse é o contexto que tu mantém. Um teste que seria legal de fazer no PISA, não sei se tem trabalho disso, é tentar manter o contexto de toda a conversa. Todas as frases, em vez de entrar só o que preveu aqui, tentar manter, toda, todo o texto e tentar prever tudo que tu conversou até agora e tentar prever em cima disso. Eu não sei como custoso computacionalmente pode ser, mas tu vai ter o contexto do diálogo inteiro. Pode ser outra coisa. Tem bastante coisa para experimentar. E aí, cara? <risos> tá, isso é uma boa pergunta. O, a, a, aqui, a Sec-to-Sec, -sec, tu, tu entra sequências que variam de tamanho, e ele sai sequências que variam de tamanho. Só que no modelo tu acaba fatiando uma parte. Né? Tu considera assim, a tua entrada é, vai ser, dependendo da forma que tu treinas, se tu trabalhar com embedders pode ser que não, mas pode, tu acaba considerando uma, um pedaço assim, tipo, ah, pega uma janela de 100 palavras, uma janela de 200 palavras, né? e essa aí vai ser que tu vai considerar para entrar. E tu pode patear a saída, a saída sim vai ser fatiada, sabe? Tu pode fatiar assim, é, até sair o token ou até x palavras, né? porque senão a tua rede pode ficar se realimentando, isso eternamente dessa característica do que então, é, São sequências sim porque tu não vai ter um vetor exatamente do mesmo tamanho, como o caso de uma rede convolucional, né? que diz que tem x pixels e vai entrar isso. Né? Pode ter uma palavra, pode ter n palavras entrando aqui, só que a saída vai ser simpatiada num um pedaço. Ah, assim, tu consegue acrescentar a hiperlinks, ou imagens, ou material multimídia junto nas respostas, né? É, esse caso, esse tipo de modelo, não. Inclusive, quando tu faz o um processamento, é, é, tu acaba tirando, e no paper do Google diz, né? Tu tira, tu tira as URLs, tu tira coisas que não seriam frases, né? Para tu conseguir treinar, para tu treinar o teu modelo. Né? E alguns exemplos que tu encontra, eles... Inclusive, convertem o próprio, os próprios números para representação em palavras, um como um, um escrito, né? para tu trabalhar com o texto mesmo. É, nesse, nessa rede, como ela trabalha em cima de predição das palavras, em cima da entrada, né? tu não consegue inserir, texto, é, inserir links ou imagens, porque tu não sabe exatamente o que está saindo, vai ser em cima da entrada. Para esse tipo de aplicação, esse tipo de modelo aqui, que eu, pelo menos eu estou mostrando agora, ele não consegue atender. Às vezes, às vezes, se não dá só para o processamento, e não tiver, por exemplo, links com tos, você pode ser falado. Links como? Todos, links com todos, ou você pode falar. É, é aí o teu modelo vai ficar mais complexo. Né? Aí tu, tu vai criar um, uma, uma arquitetura para tentar tratar isso. Mas esse modelo específico, assim, não, usando como eu mostrei aqui tu não consegue fazer isso. Aí tu vai ter que criar uma estrutura em volta e isso vai ser uma parte do, da tua solução. Aí talvez sim, mas o modelo em si, assim, não, não consigo, eu não consigo ver uma forma assim, o as as impressões dela sem nenhum uma demonstração, é uma são de forma uma é é imagem, uma imagem, eu acho que disso aí, de tu conseguir entrar com uma frase, sair imagem e frase e tal, tem até no próprio site do Keras, tem um exemplo lá, que ele tem uma API, uma Function API. Isso. Que tu consegue, tem, tem duas entradas e duas saídas. Tu consegue treinar ela com imagem e texto, e ele sai sai texto. Eu não sei se pode. Tá mas eu não sei nem. Vai para para o grafo Sim. Assim, ah, ah, esse, esse é, o tipo de genial, é esse trabalho Desculpa. Sim, like Ah, sim, entendi. Eu sei que tu consegue. Assim, esse modelo, tu consegue fazer a tradução para similaridade, se, se entrou uma palavra, entrou uma frase e aí vai sair uma frase é, Vai tentar prever uma frase que seja similar. Tu poderia pegar, em vez de ter os turnos de diálogo, assim, né, eu, A pergunta e a resposta, tentar pegar a frase, a entrada e a frase similar, e treinar o teu modelo assim, né? Que aí em vez de sair uma frase e resposta. Ele vai tentar prever uma faixa similar, pode tentar, mas talvez eu acho que o próprio Word2Vec ou Doc2Vec, que tem de regência pode te ajudar. Eu acho que não precisa usar um canhão desse assim pra tentar hum, um negócio desse tipo é bem mais, É bem menos custoso porque ele é uma rede rasa, não é? Estamos ah. usando esse modelo para análise de LLF virtual, e eu uma dos dados, e aqui é uma coisa de a LLF virtual e ah, assim. Mas é, ele é semi é século mesmo. Ah, sim. ele é hour, aqui. A <a é. Eu vou agradecer a e tem bastante